Hoje é dia que o demônio da garoa transforma a pancha em tempestade Só uma tempestade dentro de um copo d'água Porque oh. fala que você é feio te deixa tão triste que você não responde, você guarda umas mágoas oh. Meu parceiro, você só rima, que quer esterco, humildade eu trago do berço O demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco oh.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 Monete ataque aí. Na verdade eu sou pro super chat. Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito ah! Por isso cê vem achando que é bom que essas suas ideias zoando minha lata. Meu parceiro, o pente tá comigo, suas rimas você não tira ela da Tia. Então, pega o peticasso, cê se faz a rima louca. A gril tá de frente caso, tá fudido que hoje é sopa. Sabe que ela pra mim, só <tos> que estão trago, mano. Sabe que cê tá <tos> fudido, cê falou, tu vai gratuitar.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 Que sai do meu, que eu saio do tu que tá no meu bolso desde que eu te matei lá no coliseu. Você fala, você não faz. Fiquei com a sua carnaça, então não tem problema picuda nos agudos já é a revolta da Viena Sou A gente tá Aí, irmão, não! Toda essa de é vocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério? Eu faço rap com a moção A cabeça na minha instante É treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós ser a zona norte, leste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você tomou no cu você Se esse no mundão mas fumar o dedo nao Como se você vai é de leve, mas agora seu fim já é breve Você sabe que a bola é pesada, o falar o meu, ao é de leve Porque assim que eu te mato no mano, você sabe que agora eu faço na cima Pode rimar que aqui tem ataque, você bota uma bota que não muda o um clima Você quer é a hora do clima, que tédio, mano eu vou te matar Quer marechal, seu nível é médio, juntar de, um de leve vai ter que tantar Você vai saber qual é a essência, mano eu virei seu tormento Eu tô te matando no de bônus no meu modo sonolento Diz o que cê me entendeu, cê falou que eu vou dormir pra sempre A verdade eu já lidei, eu acordei desde o ventre Por isso o mal no cachorro trocado, acho que a polo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho hoje eu te matei morrendo Mas ah. isso é um assassinato de paz, você sabe que agora o que é que eu é que Isso é chumbo trocado, é chumbo pra mata, é vizinho com de rato Tá ligado, né, meu que agora é esse cara o que o idiota, falou que o nível é médio, meu nível aqui é médio, Chico Chagall, esse gol da derrota. <SILENCIO> é, barriga, doutoré, o que Representei no réper, o moleque, representei no samba, inclusive contei piota com Agora acaba, pega o Uber vai embora daqui. Ah. Pega o Uber que eu vou embora daqui. Mas antes de eu ir embora lá fora, eu tenho 9-9. Punchline pra matar esse MC. Eu tô ah. ligado que esse é o round. Quando vai voltar lá eu sou playground. Meu Uber é de graça porque si eu tenho vouch. Tudo bem, meu mano, mas você não tá ligado que sua zima aqui é muito feia. O Alpano já tá vem chegando com a zima, mas o underground vai te encontrar no geral MC que incendeia. Você achou que você é bom? Nove mande bares distribuídos, por Deus que hoje eu estou virado no meia meia. Virado no meia meia. Só que na verdade você viu o Medibank, fato com orgulho que depois o Carlin Guarulhos que é a terra do trap mais 777. É Vai, eu vou acabar com a sua vida. Vamos, eu deixei o rei do teu talento igual a pirâmide perdida.